Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já começamos aqui no, no tiroteio do The Division, do Tom Clancy's The Division. Estamos a nossa terceira gameplay do jogo. E vamos nessa, mano. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Nessa parte aqui é muito difícil, velho. Mas já tentar fazer sozinho. Qualquer coisa a gente pede ajuda a alguém. Beleza, pegamos tudo aqui. Caracoliz, mano Mano, que jogo doido é esse? Mano, eu não tô dando dano nele Que isso? Nossa, velho Deixa ele atirar Nossa, mano, nossa, mano. Eu tô no viu aqui, velho. Nossa, velho. Vou morrer. De novo. Nossa! Cara, esse jogo aqui tá difícil, hein, galera. Começa a missão aqui. Pera aí, mas vamos passar. Vamos, vamos, vamos com sapência aqui. Tá ligado? Pegamos, Show, Show. Mano, super difícil. Ah, Manos. Cara, na moral Olha aí galera, ó. olha o avanço Que a gente vai ter 1579 1559, eu acho que 79 é bem melhor Óbvio Esse aqui então a gente vai Vai marcar como Como lixo Esse aqui também E aí a gente vai lá, sai, show Beleza, deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui Que a gente pode equipar hum, Esse daqui eu acho que protege mais Protege mais, beleza, pistolinha Meu amigo M1911, né moleque Pistolinha M1911, deixa eu ver a metralhadora AK-47, obviamente Caraca, mano, olha que da hora A gente pode modificar a arma, mano Caraca, que louco, mano Pô, jogaço, galera Acho que eu vou pegar ele sim Vamos lá Abriu essa parada aqui. Vamos continuar na nossa história. O oh, caramba. E aqui, meu. Nome? Tá. Tipo um rapelzinho. Vamos lá. Descendo. Chegamos aqui. Interact. Mano, acho que isso aqui é uma área infectada, velho. Olha como é que tá tudo, tudo ferrado, tá ligado? Tudo destruído, tudo abandonado. Tá, finalmente chegamos lá de fora. Tá de dia, olha só que jogo lindo. O jogo tá muito bonito, completamos a nossa, a nossa missão. E agora a gente tem que falar com a Jessica Candle. Com a doutora Jessica Candle. Mano, olha só que lindo esse jogo, galera. O jogo tá muito bonito mesmo. Olha os efeitos da fumaça ali em cima, tá ligado? A a neve... A neve também tá bem, tá bem legal, tá bem... Um gráfico bem bonito. Galera, como a gente achou a doutora... Acho que muito provavelmente, eu acho que o Medical Wings, as asas da, da medicação do, do, do hospital, sei lá. Eu acho que ele vai ser vai ser liberado, entendeu? Vai ficar online. Mas vamos ver. A gente tem que conversar com a Jessica Kindle. Ela tá aqui dentro. Olha só os efeitos desse jogo, que lindo, mano. Um bom trabalho, mas agora. Aí, galera, não falei que ela tava lá? Medical Wing. Beleza. Well, look who it is. Thanks for getting me out of the garden. I've been in some hostile work environments before, but Jesus. Of course, it's not like this place is going to win any prizes either. Antique equipment, zero staff, patients lining up out the door. This isn't going to cut it. We're doing the best we can, Dr. Candle. Any suggestions you might have, I'm happy to listen. I know, I know. Beggars, choosers, all that crap. What matters is beating this thing, but I can't do that without knowing more about it. Here's a good place to start. Sarah is pretty sure Dr. Gordon Amherst had something to do with the outbreak. God. That asshole. Saw him present a paper at Columbia once, he nearly started a riot. He's part of this. I need to talk to him. Anything of his you can find. Notebooks, laptops, close personal friends, I need that too. And we need to talk about live samples and antibodies. You're gonna be busy. And you'll be? Fixing this, saving lives. Now if you'll excuse me, I'll get started. Beleza, galera, a gente, complet... a gente agora tem mais uma missão. A gente completou aquela do Medical Wing. A gente desbloqueou o Medical Wing. Então, olha só, galera, a gente... agora a gente tem o Medical Wing. Upgrades available. Vamos lá dar uma olhada nos nossos upgrades. Acho que a gente veio aqui por aqui, se eu não me engano. Beleza, olha aí, rapaz. Tem os nossos pontos. Tem o clínico. Each wing has 10 upgrades. Ok... Tá, o, as asas da, dos médicos Precisam de é, suplem, Supplies Beleza, a gente pode fazer algumas coisas Aqui, a gente pode pegar alguns perks Vamos então fazer um upgrade. Agora, é o upgrade Temos dois novos perks Novas habilidades Beleza, galera Vamos lá então não vamos perder muito tempo por aqui. Vamos para a nossa missão. A gente tem outra missão. Okay. Sim. Select mission. Vamos ver qual é a nossa missão que a gente vai. Death location, galera. Isso aqui eu acho que é PVP, tá ligado? Se eu não me engano. Death location. Mission. Uma das nossas principais priorities é is securing poder. Nosso melhor para a que the projeto de de Beleza galera, vamos que vamos. Temos um novo objetivo. A gente tem que ir lá, acho que no... Na estação de metrô, mano. A gente tem que agora torcer pra gente não encontrar inimigos nas ruas. Opa, inimigo. Beleza. Caraca! Ô, oh, desculpa, desculpa, pedestre. Deita, deita, deita, deita. Nossa, mas ele vai jogar a granada aqui. Uou! Quase. Claro que eu tô matando vocês. Mano. Bom que dá pra projetar onde que eles vão jogar a granada, tá ligado? Ele mostra pra mim o... no meu próprio HUD. Beleza, vamos escanear aqui o local. Acho que é a perk que já foi modificada. Acho que já foi modificada, galera. A gente tem outra perk agora. É nós, moleque. Olha, ele nos deu uma jaqueta. Vamos ver, vamos, vamos pegar a nossa jaqueta. Appearance, acho que é aqui. Cool, Trinklate. Olha aí, nos deu uma jaqueta. Agora sim, mano. Estamos todos estilosos aí, mano. Coisa linda. É nós, moleque. Tamo junto. Tá galera, as habilidades, nós temos as habilidades de mostrar os inimigos e temos a habilidade também de life, legal, vamos ver aqui onde a gente tem inimigos, temos dois Beleza, um já foi, outro já foi, tem outro ali mano Mano, os malucos vão chegar aqui Vou pegar de pistola aqui pra matar ele Opa, Scar, mano Scar H, Scar H galera, vamos... Ô, oh, caramba Deixa eu mudar aqui a Scar H pra ver como é que é Ainda não joguei com ela Vamos lá Vamos ver como é que ela é, galera Pera aí Olha aí, o dano dela é bom. Olha aí. Onde que eles estão vindo? Caraca, olha isso. Mano, essa arma é muito boa. Morning, Hostile forces approaching. Caraca mano! Mano, os caras estão bugados aqui pra mim, tá ligado? Eles estão. Pera aí. Caraca, mano, tô dando mole aqui. Morning, estão vindo por aqui também. É isso. Opa, bonézinho. Aí, mano, agora a gente tem boné. Olha aí. Show. Tá, ah, temos a, a toca. Tem acho que um boné, mano. Agora é de toca mesmo, acho que só toca mesmo, galera. Beleza. Tô ligado que a gente é mito. Olha aí, Mercy Drop. Pegamos créditos. Ah, entendi, galera. A gente tem que pegar tipo. itens que relacionam a cada. a cada paradinha lá, mano. A cada asa, né? Digamos assim. A cada wing. Tipo, por exemplo, no Medical Wing a gente precisa de remédios etc. De tecnologia acho que a gente precisa de computador alguma algum, alguma coisa assim galera alguma coisa relacionada mais ou menos um isso beleza a nossa missão tá logo ali na frente vamos que vamos tá beleza vamos que vamos vamos continuando aqui galera então é isso daí mano estamos chegando mais ao fim mais de mais um vídeo muito obrigado por você ter assistido até aqui, mano. Se você assistiu, dá aquele like, dá aquele favorito. Minhas redes sociais estão aqui na descrição, então se você quiser seguir lá, mano, é nós que tá. Se você não quiser, não tem nenhum problema, mas, tipo, se tiver com falta de vídeo, algum com certeza eu vou falar lá, tá ligado? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por você ser essa pessoa gentil. E é nóis, moleque. E falou.